E aí, gente verde, todo mundo bem? Pessoal, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Bronquite, tuberculose, pneumonia ou sequela da Covid, você está com algum desses sintomas? Hoje eu vou deixar aqui nesse vídeo a erva que é protetora do pulmão. Fica comigo que a gente já vai entrar nesse assunto com um chá poderoso para reforçar essa nossa área, nosso sistema respiratório, para a gente ter aquela imunidade de ferro para combater todas essas doenças do trato respiratório. Música Pessoal, pela psicossomática, o pulmão, né, os pulmões, o sistema respiratório, o sistema circulatório, alguma parte dele, está muito relacionado ao quarto chakra, o anahata, ou anahata a câmera, invio... câmera, não, câmera inviolável do coração. É o nosso quarto chakra, chakra cardíaco. Ele vibra na cor verde, que nem essa cor do fundo que está aqui quando ele está em equilíbrio. E a geometria sagrada, né, todo chakra é representado por uma flor de lótus, e a flor de lótus do quarto chakra tem 12 pétalas com uma merca vista de lado. A merca vista de lado, ela forma uma, de, uma estrela conhecida como Estrela de Davi. Ela é um triângulo para cima, que mostra os nossos chakras superiores, né, o quinto, o sexto e o sétimo, e um chakra para baixo. Que mostram, representam, né, uh, os nossos chakras inferiores, no plexo solar, o sexual e o primeiro chakra, né, que é o chakra básico. E no quarto chakra é justamente o quarto, é o chakra do meio, é o chakra onde os chakras superiores e os inferiores se encontram. Então é quando a espiritualidade vem à terra e a terra se eleva até deus através do quarto chakra que está responsável pelo quê? pelo quê? pelo quê? pelo amor então pessoal o quarto chakra ele é alimentado pela energia do amor é o nosso é, a nossa, é o nosso combustível primeiro vamos dizer assim né é do que somos feitos é a luz que nos abastece e como o quarto chakra como os pulmões estão nessa região Toda e qualquer oscilação no nível de amor do nosso coração, por isso que um, quando a gente está muito com rancor, tá muito com raiva, tá com muita mágoa do passado, as pessoas costumam falar, nossa, eu tô com um aperto no peito, eu te amo tanto que chega meu peito dói, já ouviu falar isso no mulher a gente fala bastante, te amo tanto que chega dói o peito, nossa... Eu tenho tanto amor por você, por você, por fulano, por tal coisa, que meu coração chega a dói. E é o amor, né? é o quarto chakra expandido. Como é a gente, quando a gente exerce esse amor, quando a gente exercita esse amor, o quarto chakra expande e a gente consegue sentir no físico. Por isso que quando a gente está com essa deficiência de amor no nosso organismo, é, no, nosso, no nosso comportamento, nas nossas orações, no nosso dia a dia, está faltando gratidão. Que a gente costuma ensinar na Luz da Serra, né? a primeira força do amor, uh, quando está faltando isso, tudo que está nessa região do quarto chakra sofre. Então o pulmão localizado nessa região, né? uh, ele sofre quando o quarto chakra está em desequilíbrio, porque a missão dele é equilibrar o nosso eu terreno com o nosso eu superior, nosso eu divino, através da harmonia pelo amor. Então, sentimentos de amor, compaixão, equilíbrio, paz e tudo que está relacionado à cura, porque a v, o verde né, é a cor da cura, é a cor da fita é a cor das plantas, quando a gente está com um amor estabelecido, a gente também tem uma glândula aqui nessa região chamada glândula Timo, T-I-M-O, vou pedir para o pessoal colocar na edição, é a glândula responsável por produzir né, boa e grande parte dos nossos leucócitos, o nosso sistema imunológico, ele é muito regido pelo amor também. Por isso que Madre Teresa, né, quando ela era perguntada, ah, você vai lá cuidar daquelas pessoas doentes e você beija ele, você não fica doente, por quê? O que, que você usa? Eu uso água, uso sabão e uso amor. Quem tem amor tem imunidade, quem tem amor tem a vida estabelecida e equilibrada no divino, no belo e conectada com tudo aquilo que a gente veio viver. Quem tem amor no coração tem imunidade estabelecida e está em harmonia com o universo. Porque quando, quando a gente tem amor, a gente está abastecendo o chakra do equilíbrio com a verdadeira substância que alimenta ele. Então assim, quando a gente fica muito tempo, né, quando o quarto chakra fica muito tempo em desequilíbrio, doenças físicas nessa região tendem a acontecer. Algumas delas, problemas circulatórios, né, porque quando a gente está com muito rancor, muito ódio, muita mágoa, aquilo vai somatizando no nosso campo sutil, no nosso corpo sutil do quarto chakra, do cardíaco. E daí quando isso chega num grau tão elevado e, e muito elevado, esse essa condensação do campo sutil passa a se traduzir no corpo físico. Então, problema de colesterol, é, problemas circulatórios, coágulos, né, problemas cardíacos, cardiorrespiratórios, asma, bronquite, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede da gente viver a nossa verdadeira essência, tudo aquilo que ah, falta o ar, fica pegado, fica assim com peito sem ar, não consegue, porque a gente está muito pressionado. É como se esse acúmulo energético denso do mundo externo, que a gente não lida com equilíbrio, fosse um tijolinho, né? Pensa você deitado e daí cada mágoa, cada, cada raiva, angústia, cada sentimento desequilibrado é como se fosse um tijolinho apertando o peito, né? Aquilo vai te apertando, vai sufocando, falta, falta espaço para o ar entrar, né? Porque já tá tão, o pulmão já está tão soterrado, já está tão apertado aqui no peito, que não tem espaço para o ar entrar. Então é aí que nasce asma, bronquite, né? problemas circulatórios e também baixa imunidade. Então uma pessoa que ela fica é, resfriada, gripada, fica doente dia sim, um dia sim e o outro também, né? a pessoa que ela não cuida da saúde, primeiro ela tem que cuidar do amor. Como é que está o nível de amor dela? Está agradecendo muito, está reclamando demais? Ela está olhando, está vendo belo nas pessoas ou está olhando a Natália que está ali atrás das camas e lembrando, ah, ela me deve dinheiro, ah, com tal idade ela fez tal coisa para mim, ah, quando ela estava em tal situação, ela me distratou. E daí você fica lembrando da pessoa pela situação ruim. Você não vê a capacidade dessa pessoa que por mais que ela tenha feito uma coisa menos positiva com você, você hoje é uma pessoa mais forte, mais evoluída, mais estruturada, que consegue lidar melhor com as adversidades, por causa que no passado, né, você teve uma situação que te desafiou, pode ter sido difícil, no um momento sim, só que aquilo te fez crescer. Então, quando a gente olha isso para o passado e honra essa situação, a gente está olhando para dificuldade com amor. Quando a gente só reclama, aí dá problema, pode dar problema circulatório, pode dar problema respiratório e cardiorrespiratório, porque o nosso sistema amoroso está muito soterrado, tá bom? Então, explicado a relação dos pulmões e também no coração um pouquinho, né? Com o quarto chakra o nosso cardíaco, agora a gente vai falar da planta que vai te ajudar a proteger o seu pulmão, ter aquela saúde de ferro, saúde do papai, para uh, pra gente, né, conseguir se limpar, se blindar e se livrar dessas mágoas, tá bom? A planta do vídeo de hoje é Mastruço. Eu vou pedir pro pessoal colocar tanto o nome usual, mastruço, quanto o nome científico, pelo livro da Fitoenergética, aqui na edição, porque é importante a gente frisar que, apesar do nome usual ser mastruço, hum, dependendo da região do país, do Brasil, essa, o nome usual pode variar. Porém, o grupo taxonômico, ou seja, o nome científico da espécie e subespécie, é, como é em latim, que já é uma língua morta, né, não muda. Então a planta que a gente estudou na Afroenergética vai estar aparecendo aqui o nome científico dela e se você quiser usar essa planta que eu estou falando do vídeo no seu dia a dia, na sua rotina, você tem que procurar essa planta, o um mastruço, por esse nome científico que está aqui, tá bom? Então é importante ter essa atenção. Note que aqui nessa etiquetinha ela é vermelha, acho que dá para pegar, né Nath? Então é vermelha. Isso aqui na Luz da Serra a gente conhece como um código para vegetais físicos. O vegetal físico ele é uma força da fitroenergética. A gente tem as quatro forças que são os vegetais puros, niveladores, condutores e os físicos. Os vegetais físicos são úteis e são aplicados quando alguma doença que teve origem no campo extrafísico, né, no, no emocional, no sentimental, por muito tempo esse desequilíbrio foi sustentado até que ele se condensou na forma de uma doença no corpo físico. Quando eu tenho isso? Quando eu tenho uma dor física no meu corpo, então no tratamento fitoenergético, eu coloco um vegetal físico responsável e relacionado ao chakra em desequilíbrio. Então agora eu vou te ensinar a como fazer um chá de mastruço que ajuda a eliminar o catarro, abrir os brônquios, né, no caso de asma, bronquite, estimular a sensação física, ampliar a respiração, desbloquear os sentimentos e vitalizar os pulmões. Então o mastruço, ele age nesse quesito, ele age bem nos pulmões, tá? uh, para facilitar e possibilitar que os pulmões sejam equilibrados. E para você utilizar essa energia do mastruço, primeiro a gente precisa...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 Vou pegar um pouco de água, pode ser em infusão a frio mesmo. Caneca. Estou colocando água aqui na sua frente. Nem imaginei que eu ia fazer isso aqui. O mastruço. Vou pegar uma pitada dele. É um cabelinho. Eu vou pegar bastante para você ver aqui na minha mão, para não fazer bagunça também. Então ó, tá dando contraste aqui, né? Tá dando para ver. Aqui né, na minha camiseta dá para ver melhor. Então você está vendo que tem bastante aqui. Eu vou pegar, pessoal, um cabelinho só. Ó, tem um cabelinho aqui, estou deixando na frente da minha camiseta para você ver, não tem muito. E vou colocar na água. Fetem mais planta não quer dizer que vai fazer efeito mais rápido, tá? Então coloquei aqui o mastruço na água, eu vou fazer a ativação pela técnica do verde-prata, que eu já mostrei, mas eu posso repetir aqui agora. Na altura do coração, vou segurar a caneca na altura da mão, imaginar que da altura do meu coração vai um facho de luz verde. Então, estou sentindo, imaginando, visualizando na minha mente que vai um facho de luz verde. E a luz verde agora volta, do topo da minha cabeça vai uma prata. Sustentei essa imagem, volta a prata, vai o verde. Volta o verde, vai o prata. Volta o prata, vai o verde. Aí a gente oscila. Prata, verde. Prata, Verde, prata, verde, prata, e a gente faz isso por alguns momentos. Então, depois que você fizer esse chá, é importante a gente entender que você não é só um chá e aquilo vai tirar a doença com a mão de uma hora para outra, não. De repente, até vai se você tiver um composto fitoenergético, mas é importante saber que para o chá, para o tratamento fazer efeito, nesse caso do mastruço, para problemas pulmonares, a gente precisa tomar esse chá energizado da maneira que eu te mostrei, duas vezes por dia, com intervalo mínimo de 4 horas entre cada chá, durante 7 dias, no mínimo, tá bom? Então toma 7 dias, duas vezes por dia, e daí você uh, vai conseguir absorver a energia do mastruço. Mas agora eu preciso te falar de uma coisa bem importante da relação do mastruço, com o tratamento fitoenergético, presta atenção. Aqui a gente vai adotar e vai absorver a energia do mastruço. Apenas o mastruço não vai fazer e desbloquear todo o efeito que ele tem no seu organismo porque ele está fora de um composto fitoenergético. Para a gente usar o mastruço, que é um vegetal físico, existe um método que é o, ensinado no curso de fitoenergética, né? E para cada vegetal físico a gente precisa de um vegetal puro correspondente. Então, esse é, um, é ensinado no curso de Fito Essencial, Fito e Magia. E aqui, eu consumindo esse chá de mastruço, eu vou absorver essa energia. Porém, não é apenas essa energia que vai eliminar as doenças pulmonares que eu possa estar com elas, entendeu? Para eu eliminar com a, com a energia do mastruço uh, essas doenças do coração, do, do pulmão, perdão, eu preciso de um composto fito equilibrado. E daí, para isso, eu vou te orientar a adquirir o livro da Feternagética, vou deixar o um link aqui na descrição e a gente vai se vendo por aí. Nesse vídeo a gente falou do mastruço para eliminar os problemas respiratórios. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.